Na série Fraquezas do Homem, nós vamos falar a respeito da falta de lembrança de si. É uma coisa meio estranha para quem não conhece o quarto caminho e para quem não conhece o método acho, mas significa você estar cuidando de tudo que está acontecendo com você naquele instante. Então é. Ela refere-se à incapacidade de uma pessoa de estar plenamente consciente de si mesma em todos os momentos. Essa fraqueza caracterizada pela tendência a se identificar com nossos pensamentos, emoções e comportamentos, em vez de reconhecer nossa verdadeira essência interior. Quando alguém vem e fala alguma coisa ruim para você, e aí você entra na história e vai lá, fica bravo, fica nervoso, vai querer xingar, falta de lembrança de si. Então é, as coisas acontecem e a gente se irrita com aquilo, ou não, ou se alegra, porque eu não estou cuidando de quem eu sou. Ah, quando acontece alguma coisa grave, as pessoas dizem, oh, toma um copo d'água, respire fundo. Naquele momento, quando ele toma água, ele lembra dele. Ele não faz mais parte do problema. Se ele respira, pronto, já lembrou dele. Então, ele não faz mais parte do problema. Nós, a todo instante, estamos entrando nas histórias que nos contaram do que está acontecendo em si nas crenças bobas que falam pra gente e a gente acredita. Ah, você não pode, você não consegue, você é bruto, você, é, você não sabe conversar. Tudo aquilo vai entrando dentro de nós. E aquilo não é nós. Mas eu tenho que ter essa consciência. Eu tenho que lembrar de quem eu sou. Eu sou a essência, eu sou divino. Eu faço parte do, do, do universo. Agora, é tipo como eu falei, né? É uma gota de óleo, né? que jogaram lá no mar. E essa gota fica coitada para um lado para o outro, ela não faz parte do mar, mas está lá no mar. Ela vai ter que se transformar em água, vai ter que se burilar, vai ter que se trabalhar, né, até se transformar em água, se é que for, vai ser possível, às vezes não é mais. Então, é, uma pessoa com essa fraqueza pode viver em um estado de sonho, agindo automaticamente e sem consciência, plena de suas ações. Quando você diz assim, oh, essa coisa aí é lá do, daquela pessoa, você fala do jeito, nós reconhecemos como os outros são. A gente já sabe do que ele gosta, do que ele não gosta. Ele sempre é igual, sempre é a mesma coisa. Ele não muda, como você também não. Agora, quando você tiver consciência de quem você é, você pode mudar. Você pode ser o que você quiser ser. Não vou mais me preocupar com falta de dinheiro. Não vou mais ser é, me preocupar com estabilidade. É, tem pessoas que se estouram, são, não têm estabilidade emocional. Por quê? Porque elas se se se, elas se, é, se identificam com o problema. Elas não observam o que está acontecendo. Eu tenho que começar a observar sempre como eu funciono. Tá? Eles podem não estar cientes de suas emoções. Nós né? podemos estar não cientes de nossas emoções. Pensamentos e motivações mais profundas. E podem ser incapazes de compreender plenamente sua natureza interna e suas verdadeiras necessidades e desejos. Às vezes eu quero uma coisa e faço outra. Ah, eu não sei como é que eu consegui fazer isso. É, você está perdido. Você tem que ter consciência do que você está fazendo, do que você está sentindo. Você tem que ter consciência para onde você está indo. E tem que estar sempre vigiando. Né? É que nem você tá, quando a gente está dirigindo. Quando você está dirigindo, tem que estar toda hora, instante, corrigindo aquela, né? daquela voltinha lá no, na direção para corrigir, o um navio é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa, a tua vida também. Então você tem que estar consciente do que está acontecendo. Se você não estiver consciente, vai bater com o carro na, na parede, vai passar em cima do banco de areia, e se você não estiver consciente, você vai às vezes ter um prejuízo, vai, quando conduzir uma empresa para o lugar errado, ou ter um relacionamento para lugar errado. A superação dessa fraqueza exige um esforço consciente para desenvolver a lembrança de si. Ou seja, a capacidade de estar plenamente consciente de si mesmo em todos os momentos. Dentro do nosso curso aqui, nós damos uma bolinha de borracha. Digo, fique ah, fica apertando aí. <risos> Quando, ele tem... Quando você fica nervoso, aperta a bolinha. Quando chega um cara chato, você aperta a bolinha. Para quê? Para que ele aprenda a desenvolver a lembrança de si. Ainda não vai mais fazer parte do problema. Ele vai ser uma pessoa diferente. Ele vai ser uma pessoa que está tranquila, em paz. Nada vai abalar ele, né? Então, o que vai ser necessário? Auto-observação, meditação, trabalho consciente, que vai ajudar a você a se despertar desse estado de sonho. Quando você né, está fazendo as coisas na matéria matemática, é, mecânica, é um sonho, tá? Então, você vai aprender a se tornar mais consciente da sua verdadeira natureza interna. Você vai descobrir quem você é de verdade. Eu tenho participantes meus que queriam ser fotógrafos. E como os pais eram pessoas ricas, né? Dizeram assim, ou você faz é, odontologia, ou você tem que ir embora de casa. O cara fez odontologia, mas o negócio dele era fotografia. E agora tá todo, né, todo errado, tudo complicado. O pai morreu, e antes do pai morrer pediu perdão para o filho porque forçou ele a ser o dentolo, o dentolo, né, um dentista que ele não queria ser. Então, quando você desenvolver a lembrança de si, uh, você vai ser capaz de libertar das suas limitações e condicionamentos da sua mente e de experimentar uma verdadeira liberdade interior e conexão com o mundo ao seu redor. Então, quando você começar a observar você, você vai deixar de estar neste mundo aqui. Você vai para um mundo mais elevado, hoje vai para um mundo onde flutuam as, as, as grandes almas, onde flutuam as, os grandes pensamentos. Aqui é um mundo pequeno. Lá é bom. Mas eu tenho que evoluir, eu tenho que mudar a minha consciência. Se eu não mudar a minha consciência, não vou chegar lá. Vai viver nesse mundo aqui brigando porque que a mulher fez a comida muito salgada, porque que você não consegue melhorar o emprego e aí vai. Que que você não consegue ganhar dinheiro? Tá? Então, é isso. Ah, e é importante é, lembrar que esses são conceitos do quarto caminho. Ah, então são conceitos de um conhecimento de 5 mil anos, portanto eles funcionam. Beleza, pessoal? Se você gostou, compartilha, isso me ajuda. Passe para outras pessoas, ensina outras pessoas. Esse conhecimento aqui é fantástico, é maravilhoso. Vai trazer amor, vai trazer prosperidade, vai trazer tudo que vocês querem. Depende só de você, mas tem um preço a pagar, que é estudar, perceber, né? Talvez você tenha que ligar para nós, conversar com a gente aqui. São dicas rapidinhas, assim, ó. Show de bola. Quer ser feliz? Venha, né? Compartilhe esse vídeo, vá para nossas redes sociais no YouTube também. Primeiro jogo! Paz e amor pra todo mundo. Paz e bem. Tchau!